Galera, tô com um e-mail aqui de um aluno, do Matheus, que ele diz exatamente isto. Muito preguiçoso, preguiçoso para ler, preguiçoso para estudar. Sempre foi um aluno que colava, não levava nada a sério. Né? E isso fez com que ele fosse reprovado três vezes. Ele queria saber é, como mudar isso. Ver esse negócio de, de fui preguiçoso, colava muito... Isso é, isso é complicado porque você está é, olhando, eu não gosto dessa coisa de olhar para o passado. Porque isso limita muito as suas ações no presente e suas perspectivas para o futuro. O que te impede de mudar agora? O que impede de, daqui para frente, fazer tudo diferente? Não fica olhando para o passado, não fica olhando para como, como eu era, como eu fui, como... Porque isso aí não te ajuda, então você tem que olhar para o presente. O que te impede de estudar agora? O que te impede de se concentrar agora?